Olá pessoal, como prometido, para comemorar os 100 inscritos, vou fazer hoje o tutorial de como fazer a vinheta do Bom Dia Praça, 2001-2013. Para quem quiser, está disponível legendas, somente em português. Vamos ao tutorial. Adicione uma câmera ao cenário, zere tudo em posição e rotação. Em Position, coloque em "-500", em Z. No cenário, coloque um Plane. Em Rotação, coloque 90 graus em P. Redimensione o Plane, de modo que ele fique do tamanho da tela que a câmera vai gravar. Antes que eu esqueça, nas configurações de renderização, coloque na resolução de 1920x1080 pixels em modo de tela 16 por 9 adicione uma esfera no cenário e em segmentos insira o número 100 redimensione a esfera até que ela cubra mais ou menos a metade da tela agora vamos começar a texturização dos objetos eu uso o programa corel draw mas você pode usar o de sua preferência mas para dar tudo certo, é mais recomendado que você use o mesmo que eu. Uso ele porque no Photoshop trava muito e com a placa de captura em funcionamento então, já viu né? Vou fazer um projeto no tamanho de 3500 por 800. Escreva bom dia, com a fonte Arial, em negrito. Redimensione até preencher toda a folha. Faça retângulos finos que preencham toda a letra. Insira uma cor tipo salmão, ou pegue uma imagem original da internet, e use o conta-gotas. Faça um círculo também fino, que caiba dentro do retângulo. Pinte-o de branco. Faça um desfoque no círculo de 7,5 pixels. Multiplique os retângulos, mas antes, agrupe o círculo e o retângulo. Insira os objetos dentro do Bom Dia. Multiplique os agrupamentos, para um para cada letra. Deixe a letra transparente, de modo que fique só os retângulos. Achate um pouco as letras. É opcional, mas se você quiser, também pode adicionar sombra às letras. Exporte em formato PNG, com fundo transparente. Agora vamos ao Sol. Faça um documento de mil pixels por mil. Logo após, faça um círculo de 700 por 700 e outro de 800 por 800. Do mesmo modo da letra, faça retângulos compridos mais estreitos e multiplique-os. Os que estão de marrom, coloque a cor laranja, e os que estão de azul, acrescente o amarelo. Agrupios e insira no círculo menor. Vá regulando o tamanho das listras. Pinte o círculo maior de branco e desfoque um pouco. Use de momento um fundo escuro para fazer isso. Depois de tudo realizado, exporte o sol também em PNG, mas tire antes o fundo de contraste. Observação: Para fazer a textura da sigla é só seguir os mesmos passos do sol, só que ao invés de colocar laranja e amarelo, coloque branco e amarelo e exporte também em PNG. Nós podemos concluir a vinheta de duas maneiras: inserindo a sigla também como textura, ou fazendo como está nos vídeos. E eu vou ensinar dos dois jeitos. Para fazer a textura da letra, que é um jeito mais fácil, ainda no programa de elementos gráficos faça a letra em avião em negrito, e adicione a textura feita anteriormente. Se quiser, adicione uma sombra e exporte também em PNG. Voltando para o cinema 4D. Vamos começar com a textura do fundo, agora que vai começar o trabalho. O plano vai ser todo preto por enquanto, o segredo será na iluminação, que será na cor azul de sua preferência. Dê prioridade por enquanto a um azul mais escuro no modo de iluminação Spot. No tempo de vídeo, coloque em 330 frames, estando o frame rate em 30, ou seja, serão 11 segundos. Ative o Auto keying e ative o modo de mudança de cor na textura do plano durante o vídeo. Vai Animate, e coloque o áudio da vinheta original, para servir de guia para fazer as animações. Na textura do fundo, no frame 180, coloque um keyframe em 280, coloque outro e mude a cor de preto, para um azul escuro. Agora vamos preparar a iluminação e textura do globo. Adicione mais uma luz, no modo Spot, e deixe branco mesmo. Coloque ela, de modo que só interfira no globo, como fiz aqui. Crie um material, e coloque uma cor azul marinho, adicione a textura no globo. Vamos agora, pegar a textura do bom dia que fizemos anteriormente. Para dar a transparência, colocamos a imagem em color e alfa. Agora colocamos ela no globo, e ajustamos da melhor maneira. Desative o ou da textura, para não dar problema, eu vou ajustando daqui, e você ajusta daí. Depois de tudo ajustado, vamos agora a textura do sol. Faça um novo material, e importe o PNG do sol, como fizemos na textura do Bom Dia. Inclua a textura do sol do color e no alfa. Faça mais um plane, em formato quadrado, coloque-o atrás do globo, e insira a textura nesse plane, desative a reflexão. Vamos agora para a sigla. Primeiramente vamos fazer a sigla em 3D, que vemos nos vídeos do canal. Escreva o seu texto com a fonte arial em negrito, gire ela a menos 180 graus em H. Adicione a textura. Na aba Coordinates, na coluna S em Z, coloque 0,4. Agora vá na aba Bend e coloque na cena um Spline Wrap. Coloque o Spline dentro do Motest. Logo após, vá em Pen e adicione ao cenário um círculo, com a rotação P em 90, e a circunferência um pouco maior que a do globo. Vá no Spline Wrap e em Object, na caixa de Spline, coloque o círculo. Vá aumentando os spline nas pontas. Vá adaptando a letra no globo, mexendo somente no círculo por enquanto. Depois esconda ele atrás no globo, até chegar o momento dele aparecer. Agora vamos começar a animação. Vamos na textura do bom dia. No frame 0, coloque a textura bem na curva do globo, deixando aparecer bem pouco. Vá até o frame 250 e leve toda a frase até a outra ponta dele, fazendo ele desaparecer. Na esfera, ative a chave que permite mudar o diâmetro durante a animação, e, em zero, adicione um keyframe. Mas não altere nada. No frame 180, faça a mesma coisa. No frame 250, altere o rádios para um tamanho que apareça o globo todo da metade para cima. Se necessário, faça algumas mudanças para que a textura Bom Dia não apareça nessa parte final. Vamos agora alterar o círculo, e, vamos mudar o rádios dele, para que ele acompanhe o globo. Agora vamos no frame 180 e colocamos um keyframe no elemento círculo. No frame 275, giramos o círculo até a sigla aparecer no globo, faça algumas mudanças se necessário. Agora vamos animar o sol. Vamos começar com a aba Luminance. No frame 0, vá na transparência da textura e coloque em 0, deixando o material todo branco. Não esqueça de ativar o keyframe. Em 150, continue deixando a transparência no 0, mas coloque mais um keyframe. E em 300, volte a colocar a transparência no 100, deixando a textura amostra. Para animar, vamos em 0, adicionamos keyframe deixando solta atrás da esfera e na parte de baixo do plano de fundo. Em 100, adicione mais um keyframe, mas não mexa no objeto. Em 260, coloque um keyframe, e mexa o sol até ele ficar metade para a direita à amostra, deixe ele, na altura da síbula. Faça mais qualquer alteração de sua preferência, e está pronto. Agora vou mostrar a vinheta com a sigla de textura, no mesmo projeto, lembrando que não fizemos motest, spline nem nada. Começamos criando um novo material e colocando a imagem no alfa e no color. Adicione no globo e eu faça acompanhar a animação do bom dia. Agora eu vou colocar dois tipos de vinhetas, a primeira como teste. A segunda já mais antiga, com a sigla como textura. Agora decida qual você quer fazer e divirta-se. Até a próxima.